Acontece uma queda de petróleo e perfute, não só no Estado, mas como, como país. Então, é preciso acelerar a legalização das empresas. É preciso que o mercado tenha essa visão de possibilidade de, de, de retomar de crescimento de fato concreto. É preciso fazer com que a feira de petróleo ela seja uma feira é, forte, principalmente de fornecedores. É preciso que a gente reencontre um caminho entre poder público e classe empresarial. É fundamental os leilões de petróleo. É fundamental que a ANP possa gerar, no Novo de Leilões, a gente possa gerar cerca de 83 bilhões até 2019, segundo previsão da NP. E é fundamental, antes de tudo, gerar emprego. Então, frente a isso tudo, a, a, essa audiência pública tem agora...